Todos os documentos referentes à comprovação das receitas e das despesas da campanha agora devem ser todos digitalizados e inseridos no sistema SPCE. Tudo o que for acontecendo, tudo aquilo que você precisar incluir de nota explicativa, extrato bancário, é, a própria procuração do advogado... E assim por diante, todos os contratos da sua mão de obra, os pagamentos das notas fiscais, cópias de cheques, tudo isso você vai vinculando aquela receita ou despesa que você lançar e vai inserindo isso no SPCE. No final, a prestação de contas final, você vai por meio de um pendrive, passar esses documentos para o pendrive, gerando essa mídia pelo SPCE e entrega pessoalmente no cartório eleitoral da sua cidade. Um abraço!